30? Não era 26? 30? Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui no episódio 30 de The Sims Mobile. Caramba! Gente, 30, meu Deus do céu, isso é coisa demais. Isso são 30 vídeos de The Sims Mobile com a mesma família, a gente evoluiu. A gente tem um milhão de pessoas na casa agora. 30, gente, muito obrigada. Eu quero agradecer o apoio de vocês, porque essa é uma das maiores séries aqui do meu canal. Vocês sempre me surpreendem. Teve um dia que ela simplesmente explodiu e eu comecei a receber um monte de inscrito e de view nessa série. Sendo que, olha só, gente, o último vídeo dessa série tem 420 visualizações. Vocês lembram que lá no comecinho eu falava que quando desse 100 views eu ia fazer outro vídeo? Pois é, acho que a gente tem que aumentar essa, essa média pra 500 views, né? Assim, só falando, eu iniciei um planejamento que semana sim, semana não, nós teremos The Sims Mobile. Então, se você está vendo esse vídeo hoje, daqui duas semanas você vai... Duas semanas? É, duas semanas você vai ver... Outro vídeo de The Sims Mobile, então agora vocês já podem ficar tranquilos que vocês já sabem meu planejamento, já sabem exatamente dia vai... quando o quando vídeo vai vir de novo. E como tem muita gente nova que eu vejo que tá vindo aqui me assistir, fazendo as mesmas perguntas nos comentários, eu vou responder o motivo de eu não usar The Sims Mobile com dinheiro infinito. Eu iniciei a série no The Sims Mobile no iPhone, então eu comecei a jogar The Sims Mobile, não tinha como pegar Dinheiro Infinito, eu também nem sabia E eu achei que não ia ter necessidade Fui enganada pela EA, assim como todos nós Porque a EA gosta de estorquidinho da gente, né? Meu Deus do céu Então eu iniciei sem Dinheiro Infinito E se eu fosse para começar com Dinheiro Infinito, eu ia ter que começar tudo de novo E algumas pessoas falaram que tinha como instalar A gente tentou, eu e o Matheus Tentamos, mas não deu Então a gente tá seguindo com ele desse jeito mesmo, padrão se algum dia todo mundo morrer, acontecer uma explosão, daí a gente começa de novo com dinheiro infinito. Então dúvidas, assim, solucionadas. Vamos lá. Eu estava jogando aqui enquanto eu me maquiava. Eu comecei o um negócio da Amazon e eu fiz todo um planejamento na minha cabeça. Como vocês viram no último vídeo, o Thiago, ele cresceu. Ele cresceu assim. Ah! A gente vai ignorar ele e a gente vai ter mais um filho. Esse é o meu plano. Eu quero ter uma menina, poxa. Eu quero ter uma menina. A gente vai ter filho até sair uma menina pra gente dar continuidade pra essa família. Eu decidi sozinha porque vocês não estão mais comentando sobre isso. Vocês não comentam mais o que vocês querem da vida deles. Então eu decidi, entendeu? Vamos lá. É, a gente vai ter que colocar um berço, então, né? Um trocador. Ah, eu tô fazendo algumas coisas da lhama. Por isso que eles estão se conhecendo. tô fazendo eles virarem amigo do Thiago, já que o Thiago não vai dar continuidade a nada nessa família então eles vão ser amigos dele pelo menos né, justo, e vamos colocar esse negócio de bebê, eu acho que a gente já tem né, eu não, nunca lembro disso, nossa tem uma luminária de sábio e ninguém me avisou caraca, que incrível vou botar aqui, não tem como escolher a cor? tem, ai que legal calma, deixa eu ver melhor Caramba, não dá pra ver. Vamos procurar, então, um negócio de bebezinho. A gente tem aqui, mesmo de trocar fraldas, é, aqui a gente, a gente reutiliza as coisas. E eu vou colocar nesse quartinho aqui, que é o quartinho de bebê desde sempre. E a gente vai construir um novo cômodo para o Tiago morar. Tenho dinheiro pra tudo isso? Provavelmente não. Vou até colocar um Moisésinho aqui. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Tem várias coisas legais que eu não uso e eu não sei porquê. Mas tá, vou colocar essa joia pra chamar as deusas da fertilidade feminina. Porque eu quero uma menina. E perfeito. Ok, a gente fez o quartinho do, do nenê. Da nenê, pelo amor. E a gente vai iniciar o processo de conceder planos para um bebê. E a gente vai pensar agora, onde que a gente vai colocar o quarto, né, galera? O que vocês acham da gente fazer? Um quarto novo para o casal e a gente deixa esse quarto aqui para o Thiago. Acho que dá, né? Depende do dinheiro. Uhul. Vamos jogar então o quarto pro outro lado da casa. Vamos botar ela em outro lugar. Perfeito! E vamos mudar também, né? Que ela tá dessa cor. Cadê? A bandeira trans. Vamos usar a bandeira trans. E a gente vai construir um incômodo ali, mas antes vamos deixar eles fazendo missões, né? A gente tem que ter... Cadê? Eu botei pra fazer plano pra um bebê. Ah, quebrou, entendi. Ué? Não entendi. Eu fui como se eu deu um plano pra, pra ter bebê e daí quebrou? que essas coisas que ficam acontecendo comigo? Eu não consegui fazer? Sério que quando eu tenho um plano que dá pra executar em um vídeo só desse Sims Mobile, eu falo... Não vai. Mas não era pra ter vindo aqui já? Ó, eu tenho que construir um novo cômodo. Eu vou construir, calma. Tá, terminamos isso aqui, beleza. Ah! Como assim? Não, realmente, o jogo não deixou eu ter um bebê agora. Gente, como é que pode ter não vai Eu me odeio, cara. E aí, por favor, eu tô fazendo um vídeo sobre o jogo de vocês. Vocês não deixam eu ter um bebê. Olha isso, eu tentei. Aí quebrou a mesa, aí eu não posso tentar de novo, só daqui dois dias, três dias, gente. Vamos superar isso. E seguir em fre... Mas qual é o resto do nosso plano? Ah, o cômodo. Tá bom, então, no próximo vídeo a gente inicia o processo de ter um bebê. Já que o mundo não permitiu dessa vez. Como? Bora lá. Ai, ah, nossa, para a um novo cômodo, eu preciso de três e umas coisas, ainda bem que a gente tem. Aqui, que a gente quer Ai, eu não comprei essa parte tá de zoeira. Ah, valeu, levar uma hora. Vocês no deixa eu viver minha vida. Ah, tá. Tem como eu botar um cômodo aqui, então. A gente vai fazer um corredor. A fazer um corredor ali no meio. E é assim que eu conseguir pensar. Pode ser o tamanho que eu quiser esse cômodo? Poxa, que legal. Fazer o máximo que dá, então. Perfeito, perfeito. Agora a gente vai ter que arrumar algumas coisinhas aqui. E eu fiz um cômodo Que é fora de casa Mas não é A gente tem que ó, pensar, entendeu? Pera, vamos ver se a gente tem alguma porta Tá, tem janela, acho que dá Nossa, tá horrível Vocês constroem bem melhor que eu Agora a gente fez de portas Nossa, será que não tem um pequenininho? Um arco pequeno? Nossa, que caro Que beleza Não consigo ver se deu certo Foi ah, finalmente. Consegui! Agora é outra porta que a gente vai colocar. Nossa, me perdi na cabeça. Aê, conseguiu! Nossa, depois de 10 minutos a gente conseguiu. Caramba! Ok. Vamos botar um piso baratinho. Agora vamos decorar. Agora a gente vai pegar. Nossa, a gente tem uma previsão mega legal aqui. Bem legal. Agora a gente vai decorar. Ó, esse é o resultado final daquele cômodo. A galera passa por fora da casa, assim por dizer. Deixa eu só ver se tá pintado ali. Tá, tá pintado. E aqui é o quarto do Thiago, que eu vou colocar uma cama. E vou colocar todas as outras coisas que eu tenho. Ah, ficou bonitinho, gente. Diz aí. Vou mudar esse vaso, agora que eu vi que eu tenho o outro pra mudar. E é isso, gente. Esse é o resultado final. Agora é só pedir de novo pra gente poder ter um bebê, fazer planos e fazer algumas coisas da Lama Zoom. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi um vídeo bem mais longo, mas também com uma oração ao trigésimo vídeo dessa série em comemoração a vocês que estão sempre me assistindo. E eu espero que esse vídeo pegue bastante fio. Por favor, gente, vamos comemorar direito. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no meu canal, de me seguir no Instagram e de deixar um comentário. Tchau!